Elas começaram a olhar as dificuldades E chegou um momento que eu pensei assim Caramba, eu não, não devia ter pego essa obra e, e eu falei, não, calma aí Vamos começar a trabalhar é, O que, é que eu quero te dizer com isso? é Toma cuidado com aquilo que você ouve Porque muita gente é derrotada Muita gente é fracassada Porque o que entra no coração dela Palavras que, tá difícil O Brasil tá em crise Isso, o que é ruim, você já sabe, cara o que você precisa é de alguém que te diga a solução. Então, fica aqui uma dica para você. Se cerque de pessoas positivas, se cerque de pessoas que querem crescer. Ainda se você não estiver cercado de pessoas assim, procura blindar a tua mente e o teu coração. Porque a tua vida começa a mudar quando a tua mente muda. Quando você não é influenciado e não pensa como a maioria, como a massa. Então, calma aí, eu não tenho ninguém que pensa positivo, eu vou pensar positivo e eu vou conduzir a massa. Amém, galera?